Fala oi, Patia. Dá legal, Patia, dá legal, dá legal. Se for cair, você. Olha pra tia. Olha pra tia. Dá legal. Faz beleza.